Ele tá falando, tô achando interessante isso, né? Como que áreas tão diferentes, a gente tem cargos é. tão... com funções é, é, é meio é similares, né? O... né? É engenheiro, né, André? Oi? É engenheiro? É engenho. Elétrico? Cara, é Formado é é é Engenheiro, é engenheiro com química, com Ita. cara. cara é engenheiro químico? Engenheiro Ita. eu não sou químico, não. Ah, ita. <risos> de novo essa história do ita. <risos> Mas é, não é elétrico, não é? Elétrica, cara, não é né? é, química. Não, é engenheiro químico? Engenheiro químico? Não, eu até mandei o áudio é. lá no... É. Opa! Cara, mas esse negócio do. Tô... Você falou a vida inteira pra todo mundo que você era no Ita, ó. É O cu que eu falei que era no Ita. Oh, cara, Isa falando negócio muita palavra, é muito palavrão que depois vou ter que, que editar essa merda. Cara, eu falava pra todo mundo assim: meu primo é formado no Ita, meu primo é. Mó orgulho. batia no peito, né? Tô... Porra, aqui é tem Ita, pô. meu, sabe? É, a Família mas tem não cara não é Ita. nenhuma. Mas, cara, vê, essa tô... história é muito, é muito engraçada. Por isso que você até corta, mas acho que vale a pena contar aqui. Marcô, conta, é.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 É, e eu, eu fui trabalhar com isso lá no aeroporto, então, pô, eu vestia macacão, aquele macacãozinho, macacão de piloto, só que a é diferença, as cores, pra quem não conhece, acho que é piloto. então vou... tava batendo o então, botando na internet para arrumar a mulher dizendo que era piloto, então, né? Então, cara, pô, se, fosse, <risos> se fosse hoje em dia, imagina se fosse hoje em dia. Não, nessa época não tinha nada, mal Se você tinha você, gente ia ver a foto do Tinder, do, do André. É, o cara era assim, com o capacete de piloto, assim, do lado do avião, pilantra. Tipo o Top Gun. Mal tinha é, Orkut naquela época. E eu acho que a... a o avô deve ter visto alguma dessas fotos minha aí que minha mãe tinha lá, do, do macacão. Uhum. E ele falava que eu era piloto de avião. E vocês, como vocês sabiam que eu tava na aeronáutica e eu tava eu acho que vocês fazem essa ligação com o Ita, mas não ah, é. Eu trabalhava ser? de dia. Eu trabalhava de dia e à ele noite. eu um sonho agora, viu, cara? <risos> o um cara sonho. fez universidade pública e trabalhou com coisa de avião. Ah, então é ele fez Ita. É. Exatamente. Exatamente. Não, é pra ficar <risos> de legal, é, que é engenharia. De porque era engenharia e era na aeronáutica e tal, pra mim era Ita. Sempre ficou. Não, é. meu primo é Ita, aqui é Ita. Né? Engenheiro o químico, pô. O cara, cara, cara é, faz, faz drogas. E eu falava assim: por que, que esse cara às vezes fica aí com dificuldade pra arrumar emprego se ele se formou no Ita, mano? Porra, nem. Sério mesmo, até hoje você achava que tinha formado no Ita. Cara, cara. até cinco minutos não atrás, é se perguntasse pra mim, o meu primo era formado mas... no Ita. Caralho, mas então você não ouviu o áudio? Você não, você não ouviu o áudio, ouviu, áudio, do, ouviu, do, áudio do grupo, áudio, Eu escutei. Ele, ele, ele falou, bem, falou, eu, eu não sou do Ita. Ele falou até.